Estou oh, aqui tão feliz de trazer a minha amiga amada, mais do que especial, Sabrina Fuentes. Oi! Amiga! Oi, que saudade! Aqui. Você está de volta, que bom, que alegria, que felicidade estar aqui, poder estar de volta. Na verdade, a gente está ensaiando faz um tempo né? De poder voltar Já. nunca É que Estelinha certo. Estelinha precisa dos horários dela especial para a gente conseguir combinar uma live, né, amiga? Precisa, precisa, mas a gente conseguiu. E assim, estou super feliz, gratidão, que alegria poder estar aqui com você de novo depois de todo esse tempo de maternidade, de transformação, né? Porque olha que transformação que é maternidade, hein? Uau! Pois é, né, amiga? <risos> Bem-vinda ao clube! <risos> Bem-vinda ao clube! O <risos> meu já <o risos> <meu só> estão <risos> adultos. O seu já passou a pressa quase, né? Com as olheiras enormes, mas nossa. faz parte mas com uma alegria, com uma gratidão, uma felicidade por esse serzinho de luz que com chegou na certeza, nossa vida. Com certeza. <risos> meu, e eu tô Ai. morrendo, eu tô morrendo de saudade dessa gorduchinha. Ai, meu Ai. Deus, que vontade de ir para dar um apertão <risos> nas bochechinhas dela. <risos> Cada Não, dia é um tão maior. Ai, é uma meu postura. Deus. É uma perda. E ela já assim. quer falar, né, amiga? Ela já quer falar. Você já matou a charada. Quando você veio conhecer ela aqui, você já falou: olha, ela vai roubar, vai querer roubar as suas lives, porque ela já quer falar, minha filha. Já dá. dá, dá, dá. <risos> Bom, você sabe, né, amiga, que desde que você estava grávida, eles me avisaram como ela seria, né? Eu já vim avisando desde o começo, olha, essa Lirianinha aí que tá vindo, vai vir com tudo. Meu Deus, olha, a gente sente a energia dela, assim, as pessoas. Nossa, quando ela vai na rua, e eu acho que ela, e ela sente muito também, sabe? A energia das pessoas, assim, ela é impressionante, assim. E Ela não abre isso aí para qualquer forma, ela olha, observa. É incrível, amiga, cheia de personalidade. Ai, meu Deus, amiga, eu estou muito feliz. É que vocês estão indo agora para o Brasil, né? Senão eu dava um pulinho aí, em milão, para poder dar um, umas mordidinhas de amor na, na coxinha dele. É Tchau, fofinha, titia. Quando é que você está indo para o Brasil? Logo, logo você está lá, né? Levando Sim, essa energia para o Brasil. Ai, meu Deus, para conhecer a família. Dia 13, segunda-feira, né? Segunda-feira que vem, sem sexta próxima na outra. Na outra, vou lá no Brasil tomar um pouco de bronze, Ai, né amiga, delícia. porque eu sou branquinha, você tá toda bronzeada, Vai né? amiga, brandi. vai fazer bem vitamina D, é, é, é verdade, eu ainda tô com um pouquinho de cor do Brasil, Minha, eu viro carvão, não preciso de muito não, viro carvão em cinco minutos e continuo com essa cor, mas amiga... Nossa, o pessoal estamos morrendo de você. Nossa, meu Deus, todo, me mundo, aqui, eu todo mundo esperando a sua volta. Né? Para quem não conhece a Sabrininha, ela sempre, sempre fez parte do canal. A gente tem o nosso canal aqui da, da astrologia, da constelação familiar. Ela é a nossa consteladora e trazemos sempre papos assim, muito muito importantes para o nosso dia a dia. Então, falamos de astrologia de uma maneira totalmente diferente. Falamos de astrologia para que você consiga sentir a energia e aplicar no seu dia a dia para que sua vida fique mais feliz, né? E hoje, né amiga, a gente veio aqui falar do ano de 2023. Para quem não viu, as energias de 2022 que nós fizemos, né? É, nós fizemos em dezembro de 2021, as em energias dentro, de né? 2022. Sempre dezembro. E tudo aconteceu da maneira que a gente falou que seria e foi assim incrível incrível mesmo até eu caindo mais ciladinhas ali que a gente a gente e trouxe caiu. umas energias até aí mas estaremos hoje hoje estaremos falando do ano de 2023 porque o ano astrológico começa em março né então a partir de a agora 20. a partir das próximas semanas dia 20 de março começará o novo ano, né, que aí todas as energias regentes do ano 2023 vão iniciar, daqui a duas semanas, estaremos falando sobre isso agora, como serão os próximos 12 meses, de acordo com os astros, de, acordos, com de os acordo astros. com os céus, né, como é que então fica? vamos eu já, lá, eu, eu pergunta deixar... para o pessoal, para eles ir colocando aqui como é que foi esse ano deles, porque assim na verdade a gente está saindo né de um ano totalmente mente né gente do céu muita mente mente mercúrio né então a gente está saindo de um uhum. ano muito mental mental mental vocês comentem aqui nos comentários para gente como é que vocês sentiram esse ano né essa mente mente é borbulhando cheio de pensamentos de ideias também né de criar de fazer isso e essa mutabilidade um ano muito mutável né querer uma coisa depois querer outra iniciar uma depois já já se vê em outra né e a gente tá migrando desse ar para água agora, né? E aí que tal? Tá e aí que tá o desafio, né? Porque as águas... Coração, agora... né? Nossa, as emoções, né? As emoções. Então, assim, a gente vai estar tá migrando desse ar. Já tô pra sentindo, mim. já tô sentindo. Eu também, assim, tá incrível a energia, né? Tá assim, tá muito forte, gente. Tanto que a gente não conseguiu aqui. Teve que fazer toda uma, uma mudança, né? Eu estava no computador, tive que de repente aqui rapidinho mudar para o celular, porque a internet também a energia, sabe, está tá bem... Está é. bem pesado, está bem é assim verdade, pesado, É verdade, é né? verdade. Então, eu é, vou mas, mas assim, vamos pegar toda essa energia toda, né, amiga, que a gente vai falar e vamos tentar colocar isso de forma positiva na nossa vida. Aqui, eu e a Sabrina, a gente não faz previsões, não. a gente só fala sobre as energias para dar uma clarificada no que vocês estão sentindo, né? Mas com nada certeza. de previsão, nada de catástrofe. Aqui no canal é só amor e alegria, pelo amor de Deus. <risos> <risos> então vamos com lá. Certeza, amiga, com eu vou deixar. Certeza. Agora é como você, a palavra é toda sua, minha amiga. O palco é seu, fala aí. Ah. Então, vamos, vamos começar esse bate-papo, então, né? Eu já comecei essa introdução falando para vocês, assim, desse ano. Então, esse ano, na astrologia, todos os anos, nós temos um, uma regência de um astro. E esse ano, o astro que vai dominar é a Lua. E, e a Lua, o que, que a Lua fala, né? Quando a gente tem uma regência de um astro, quer dizer que as temáticas daquele astro, daquela energia, vão estar muito em evidência, tanto no externo quanto dentro de nós, né? no interno também. Então, do que, que a Lua fala? Né? A Lua fala de família, de ancestralidade, de emoções. Então, as nossas águas internas vão estar muito mexidas. O que, que quer dizer isso? E isso, tanto no interno quanto no externo, por quê? Porque esse ano, gente, é um ano onde a gente vai ter transições planetárias muito importantes que a gente não tinha há 200 anos, que a gente vai desenvolver aqui no vídeo, hoje com vocês, e isso vai causar muitas instabilidades. E quando as pessoas né geralmente estão muito no controle, querem entender o que está que acontecendo, ter o controle das coisas, não se abrir muito para as mudanças, acaba sofrendo, né? A gente acaba sofrendo. Por quê? Porque a vida vai estar tá empurrando, não, não vai ter, vai ter mudanças, assim assim vai ter muitas mudanças, a questão das águas também, quando a gente fala da lua a gente fala da, das marés, né, então assim, é, é, as marés vão, vão estar muito movidas, por quê? Porque a natureza repre, representa o nosso interno. então como é que a gente está se sentindo? Vocês, assim, com as pessoas que vocês conhecem, o que, que, o que vocês veem, assim, a nível emocional? Como está a saúde emocional das pessoas? Extremamente abalada. As pessoas estão extremamente abaladas. Então, a natureza, o que está fora, é apenas um reflexo daquilo que está descritando tá, tá, tá a sociedade das pessoas. Né? Então, é, isso vai acontecer com a gente. Então, vai ser um ano de muita oscilação. Se esse ano de 2022 foi um ano muito mental, esse agora vai ser de muito altos e baixos. Então, é importante a gente se voltar para o nosso centro. Né? É importante a gente estar tá sempre presente. Por quê? Para que a gente possa não se influenciar com o que está acontecendo lá fora. Inclusive, já aconteceu né, aí no Brasil, né, um, uh, teve uma, uma, uma questão no litoral norte, né, já. Né? Com águas. Uhum, sim. Co, co, com águas. Está acontecendo né? no mundo inteiro, na verdade, né? porque os meus trabalhos no astrais estão sendo somente nas águas agora. Uhum. E você se vê nos astrais resgatando assim, né, pessoas assim, nas águas, assim, as águas turbulentas. É, é que o meu trabalho é mais em cima, é na malha, só que eu trabalho com a minha equipe, enquanto uma equipe está lá embaixo fazendo o trabalho, eu fico lá de cima ancorando umas energias para transmutar tudo isso e não, não ser um algo muito grande que vai destruir algo, é, que venha como uma destruição muito grande, né? A gente está tentando amenizar tudo com os cilindros de transmutação energética do lugar. Uhum. Uhum, uhum. Então é importante, né? É a gente é importante. Então por que que a gente vem com esse quadro, né, com, com astrologia não para trazer fatalidade, mas para a gente ter consciência. Então qual é o chamado para 2023 para a gente se voltar para dentro, para a gente se voltar para o nosso coração, para gente olhar para dentro de nós? Quais foram as questões que a gente deixou de lado na nossa vida relacionada com família, com ancestralidade? Como é está os seus relacionamentos com a sua família? Quais são as questões que você precisa resolver com a sua mãe, com o seu pai? De forma geral, a ancestralidade, quais são as, as coisas que aconteceram, os fatos na sua vida? Porque a Lua também fala de passado. Então, o que que ficou integrado dentro de você? Quais são as questões que você precisa acolher, que você precisa olhar, que você precisa abraçar? Ok, esses acontecimentos aconteceram. Sabe aquela coisa de fazer as pazes com o passado? Este é o momento de 2023, é o momento da gente voltar, se voltar para o nosso coração e fazer as fases com o nosso passado. Fazer as fases com o que foi, ter essa amorosidade com a gente, entender que está tudo bem, que a gente está no lugar certo, na hora certa, e fazer diferente daqui para frente. Mas sempre com essa conexão, né, Kelly? Porque a gente está sempre hoje muito fora, né? O externo está nos chamando tá nos chamando o tempo inteiro né? para fora, para se distrair um, com a internet, com as redes sociais. Sim. Então, a gente precisa, neste ano, se voltar para dentro. Então, a, a criança, gente, a, o tema da criança, que está muito ligado com a constelação familiar também, é essa questão da gente cuidar. Como é que está essa criança? né? A, aquela parte sua vulnerável, aquelas emoções. Que, que, que a gente deixou de lado, mas aquela, aquelas feridas da, da nossa criança que a gente nunca deu atenção, que a gente deixou assim, é o momento, sabe? Então, olha que oportunidade, né? Assim, olha que lindo a gente poder olhar para tudo isso, né? Olha que, que, que oportunidade a gente poder se acolher. Sim, poder acolher com certeza. o nosso passado, a nossa ancestralidade, tudo mais, né? Então, isso é, esse hum. é, isso é uma energia, assim, chave, né? Que vai ser a temática assim, da regência dessa Lua, que vai ser a temática. Então, só que como a gente traz aqui, a gente sempre traz, assim, muito mais do que para o externo, a gente traz essa reflexão. Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Como é que a gente pode trazer astrologia para nos ajudar? Porque a astrologia, gente, quem determina o nosso ano somos nós, né? Não são os eventos, as coisas que acontecem, somos nós. Só que é importante a gente entender as energias, as tendências, para que a gente possa entender o quê? Qual, qual o ponto chave para eu poder lidar com tudo isso? O ponto chave é você se voltar para o seu coração. É você se voltar para dentro. É você se voltar para essa sua força, sabe? Isso, essa força que tem dentro de você. E, que, e, e a consciência de que está tudo certo. O tempo inteiro está acontecendo sempre o melhor na nossa vida. Então, quando a gente flui, e a gente vai precisar, gente, de muita fluidez. Muita porque estão vindo mudanças. Espera aí, amiga, tá dando, tá, dando tá dando umas interferências aqui na internet. Está dando umas interferências? Está dando umas interferências aqui na internet, gente. Uh, nós estamos realmente sentindo aqui as energias, porque está uh, tendo uma interferência na internet, assim, de uma forma muito forte. Eu e a Sabrina, que antes de começar a live, tivemos algumas dificuldades aqui técnicas, tá? Mas tudo isso tem a ver também com as interferências. Não se preocupem, vamos aqui devagarinho, nós vamos conseguir fazer a live, e vamos conseguir passar a mensagem para vocês. Tudo, tudo isso tem a ver também com os sintomas energéticos que está acontecendo lá fora, para ser trabalhado dentro, né? E como a Sabrina está dizendo, para a gente conseguir uh, um ano de 2023 em paz, em harmonia, não devemos olhar lá para fora. Na verdade, o lá fora, a gente só olha para conseguir compreender como estamos por dentro. E mesmo que seja um coletivo, está acontecendo no planeta Terra, todo mundo está vendo, mesmo assim, não esqueçamos que tudo está dentro de nós. Né? Então, se está havendo muito movimento nas águas, e terão mesmo muitos movimentos nas águas, mas não se preocupem, nós não estamos sós, temos muita ajuda espiritual de, de Irmãos Estelares para trabalhar nessa época aqui, nos mares, nos oceanos, em todo lugar, a, a, com a água, para que não venha algo muito forte, né, que, que todos sofram. Só que tem uma coisa, nós fazemos o trabalho, só que o maior trabalho está dentro de cada um de nós. Se todos estão se sentindo abalados emocionalmente e não conseguem trabalhar dentro de si, o sintoma vai aparecer lá fora. Agora, se todos nós nos conscientizarmos que é necessário um equilíbrio emocional e nós voltarmos para dentro, ao invés de, de nos assustarmos todos os dias com as coisas que estão acontecendo lá fora, nós aceleraremos o processo de, de amenização dessas energias que estão acontecendo agora. Então, está sempre nas nossas mãos, como Sabrina disse agora, o ano de 2023 somos nós que criamos quando nós voltamos para dentro ao invés de ir para fora, né? Podemos sim mudar toda uma situação. Estão ali anunciando que vão acontecer algumas coisas. Nós estamos trabalhando no astral muito mesmo com essa transmutação energética. Mas o trabalho principal é com cada um de nós através da nossa conscientização e o equilíbrio emocional, né amiga? Uhum. Com certeza, com certeza, e não por acaso, né, a gente vai ter a mudança, agora vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Sim. Uhum. Tá conseguindo me ouvir bem? Tá. Então a gente então... vai ter a mudança também, né, dos Nodos Nortes, lembra que a gente vem falando já há um tempo e os Nodos Nortes estavam em touro então a gente vai ter essa mudança para Ares, e Ares é o Eu Sou, né, o Eu Sou. Então, porque, olha só que tudo é perfeito, né? vai vir tanta mudança, tanta mudança que a gente vai, vai, vai começar a olhar para fora no externo, tanto no social, no político, no econômico, que a gente vai precisar é, se voltar né, para dentro de nós e se empoderar mesmo, então é, o Nodo Norte em Ares vai, é o chamado para a humanidade agora para a gente se olhar, então se empodere, se alta firme no mundo, né? quem é você? quem é você, né, porque a gente na nossa vida vai colocando tantos rótulos tantos rótulos e a gente vai se distanciando de quem a gente é, então a gente vai ter agora por dois anos e meio, o Nó do Norte em Ares, pedindo pra gente se olhar e, e resgatar essa identidade quem, quem somos nós né? quem somos nós, e aí é, também, eu quero falar uma coisa com vocês também, a gente está finalizando um ciclo agora Uh, dia 7, a gente tem uma mudança muito importante de um trânsito de, de um planeta. Então, nós estamos nesse momento com o planeta Saturno, que ele está no signo de Aquário. Tá? E o que, que e ele ficou três anos nesse signo. E o que, que representa Saturno? Saturno representa a, aquela energia, a realidade, a estrutura, é, a responsabilidade, o amadurecimento. E Aquário representa a liberdade, Tá? Eu vou trazer essa palavra para vocês, liberdade. Então, qual foi o trabalho? O trabalho é que durante esses três anos, todo mundo, todos nós, em algum setor da nossa vida, a gente foi chamado para olhar para a liberdade. O, que, que, o que, que você foi chamado na sua vida para você olhar? De que, O que impede você de viver a vida que você deseja? Essa é a frase que a gente foi convidado a olhar. Né? Então, uh, provavelmente, nesse período de três anos, ou algum trabalho, ou a gente se rompeu algum trabalho, ou algum relacionamento, ou, ou alguma amizade, ou, ou alguma forma de conviver com uma pessoa. Por quê? Porque isso tirava de alguma forma a sua liberdade. Tirava alguma forma a sua liberdade. Então, a gente foi convidado... Né, a olhar para essa liberdade. Então, o que, que impede você de viver a sua liberdade? E aí, a gente ainda está tá em tempo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu acho muito legal, né, Kelrin? Talvez não todo mundo conheça o mapa astral, conheça a astrologia, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas. O que, que impede a nossa, a nossa liberdade? Medos, condicionamentos familiares, crenças, não é? Eu tive esse trânsito sexual no meu mapa natal. E aonde se essa liberdade me foi chamada que me impedia por medo? Na casa dos filhos. Eu sempre tive um medo, meu maior medo sempre foi o parto, ser mãe. E olha só, nesse momento, não por acaso, eu tive a oportunidade de ressignificar esse medo que, que, que sempre assim ficou assim, muito grande na minha vida. E eu pude transmutar ele e me empoderar e ter um maravilhoso parto. Né? então eu tive essa possibilidade, eu fiquei cara a cara com o meu maior medo, eu tive a oportunidade de, de, de, de ter outras formas, né? de, de, de não sentir dor, enfim, fugir desse medo, mas eu quis encarar, e quis encarar por quê? Porque era o momento, era o momento para encarar, para poder me libertar, né? para poder ser livre, né? então eu acho que muitas pessoas que eu conheço, ou terminaram relacionamentos, ou foi alguma mudança de trabalho, né, Kelrin, assim, acho que você também pode, pode falar um pouquinho com a gente também. Nossa! <risos> eu acho, eu sempre falo assim, eu sou o melhor exemplo das transições energéticas, porque eu vivo um a um, tudo, toda aquela mudança que acontece, a Kelrin está lá passando pelas transições. <risos> se, você for, se você for acompanhar, caramba, tudo que, todo ciclo que eu fechei em 2022 agora, foi Assim, foi um absurdo de, de forte, sabe? E foram ciclos que eu fechei que eram muito importantes na minha vida. Coisa que eu falei assim, imagina, isso jamais vai acontecer comigo. E aí, de repente, tô lá eu fechando aquele ciclo, que eu falei, caramba, caramba, que mudança. Então, assim... Realmente, foi um momento de fechar ciclos, de nos desapegar de crenças, de trabalhar valores distorcidos, de verdades alheias, e eu tive que trabalhar isso. É por isso que em 2022 eu tive a minha morte. Não foi por acaso que em outubro de 2022 eu passei pela minha morte. E qual foi a minha morte que eu passei agora? A emocional. Eu tive... Tá tudo bem com a internet? Tá dando umas Eu falhas aqui, dado, mas você tá escutando, tinha né, uma... Tinha, tinha, agora sim, agora voltou, agora voltou. Tá me escutando? Eu tô... Voltou. Tá, agora gente, voltou. a gente já tendo umas falhas aqui. Tá. <risos> todo mundo aqui, todo mundo trabalhando as emoções, equilíbrio emocional, muita paciência, por favor. <risos> Então, mas como eu estava falando, nada é por acaso, então eu passei pela minha morte emocional em 2022, porque eu estava tendo um preparo agora para 2023, que seria totalmente emoção, imagina, eu vim né, para 2023 sem trabalhar minhas emoções, caramba, eu acho que eu ia surtar. Mas assim, você vê, foi doloroso, <risos> né? provavelmente foi doloroso, assim como foi para mim também, porque a gente tem que enfrentar. Mas não é libertador? Não te colocou em um outro lugar? Coloca a gente em um outro lugar, né? Quando a gente enfrenta aquilo que Uma a gente outra precisa mudar na nossa vida, Uma outra né? É porque muitas vezes a gente fica adiando, adiando, uhum. adiando para fazer determinadas mudanças, porque é doloroso, a gente vai ter que quebrar muitas coisas, sair da nossa zona de conforto. Mas quando a gente tem a coragem de, de, de ficar cara a cara com medo e ressignificar tudo isso, a gente não fala, nossa, me libertei, né? é uma libertação é uma libertação verdade uhum. tá consi... tá é eu acho que a gente realmente sim tô conseguindo escutar tá dando umas travadas de vez em quando mas a gente tá conseguindo compreender estão perguntando aqui se eu vou sumir novamente não eu não vou sumir novamente gente que eu já sumi uma vez basta basta eu não quero sumir de novo porque eu fui levada para um quartinho ali escuro mas não foi ruim, não. Depois eu conto para vocês. Na quarta-feira eu conto para vocês o que aconteceu no meu sumiço ali, porque tudo foi me explicado. Como eu digo, eu nunca fico sem respostas. <risos> Bom, tá, amiga. Aí a gente tem agora Saturno em Peixes, que vai entrar em Peixes, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente está finalizando esse ciclo, né? E na astrologia é sempre assim. Então, a gente está entrando agora para um novo ciclo de Saturno que vai estar em Peixes por três anos, né? Então os piscianos, as pessoas com ascendente peixes, piscianos, quem tem muita energia em peixes, vai sentir muito esse trânsito. Por quê? Porque Saturno é, como eu falei, ele é a realidade. E aonde ele passa, ele ele, ele fala, né? Referente às questões daquele signo, ele, ele traz muita clareza, muita ele quer maturidade, ele quer amadurecimento, aprendizado. E quando a gente fala de peixes, o que é peixes? Peixes é espiritualidade. Peixe é a o invisível. Então, qual é o aprendizado agora desse trânsito planetário de Saturno em Peixes Que a gente amadureça espiritualmente. E isso é um início para o novo ser humano que a gente está saindo tá nessa direção. né? Inclusive, você fala muito aqui, já fez algumas lives, né, uhum. sobre o novo ser humano. Então, ele quer, Saturno, o que, que ele quer? Ele quer, gente, há uns 10 anos, a gente tem um trânsito no, em, em Peixes também, que é um outro signo, que é, que é um outro planeta, que Netuno, está transitando por Peixes já há 10 anos, trazendo muita expansão em, a nível da, da espiritualidade. Então, assim, quanto, para para pensar, 10 anos atrás, yoga, conexão espiritual, meditação, nossa, deu um boom, né? A gente teve um bom referente a essas questões nesse, nesse período. Agora, Saturno está chegando ali em Peixes e vai dizer, ok, mas como é que você faz na sua vida para que a espiritualidade não seja apenas um hobby? Como é que você faz para encarnar de verdade a espiritualidade no seu dia a dia? Para que não seja algo com o qual você simplesmente... Ai, de vez em quando eu vou lá dar uma meditada, de vez em quando eu, eu me conecto. Então, esse é o aprendizado. Então, Saturno quer que a gente incorpore a espiritualidade na nossa vida, incorpore o quê? Peixes, o, o fluir, incorpore, o, o, o, o, sabe? Peixes é o rio da vida. Então, quanto a gente se permite navegar nesse rio da vida? O quanto a gente está travado naquilo que a gente quer apenas a, a, a nível de um ego, né? Então é uma responsabilidade também muito, muito mais coletiva, né? Quais são os desejos da sua alma? Os desejos da sua alma são diferentes dos desejos do seu ego, né? Então é muito esse chamado, é esse chamado assim, aquilo que você deseja tem um impacto positivo para o coletivo. Como é que você pode ajudar as pessoas com base naquilo que você deseja? Então, esse assim esse, esse, esse trânsito vai ser três anos, gente. E a gente vai, vai ser chamado é. para olhar para tudo isso. Muito forte. E aí entra ah, entra sim. aquele negócio que eu sempre compartilho aqui, né? Que nós viemos somente para manifestar o amor. Então, se a gente não se concentrar agora, neste exato momento, naquilo que nós somos, no melhor que somos, que é o amor, e começarmos a, nos, a, a focar no nosso objetivo aqui, que é realmente expandir esse amor, manifestar, cocriar tudo aquilo que tem a, a, a ver com o amor, as pessoas vão entrar, acho que num buraquinho, que é uma espiral que vai puxar ela lá para baixo, se ela não colocar em prática o que ela veio fazer então, já que estamos entrando no fluir, está na hora das pessoas tirarem as âncoras né, puxa as âncoras aí desses barcos que vocês colocaram para ter segurança por causa de crença, medo, né? Tudo aquilo que você acreditava ser verdade está na hora de puxar essas âncoras e começar a fluir com o um barquinho, porque nós viemos aqui fluir e a gente só consegue manifestar algo na, nessa, nessa vida se deixamos nos fluir com as energias da vida e não nos apegarmos a alguma coisa e ficar ali parado, pelo amor de Deus, não me tira daqui porque agora eu tô segura. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos para manifestar. E o amor, ele só quer se expandir. E o amor, ele não pode ficar parado num lugar só. Né? O amor, ele vai, vai andando e vai se expandindo. E vai se manifestando. E isso a gente só consegue fazer com uma coisa, amiga. Eu sempre repito isso aqui. E não adianta que eu nunca vou mudar. A gente só consegue manifestar o amor através da alegria. E a alegria a gente só consegue na paz. E a paz só vem através do desapego. Olha quanta coisa, quanta chave tem que cair para que a gente compreenda como ter uma vida leve, como a gente pode conseguir passar por essa fase, por essa transição de uma maneira tão gostosa, tão prazerosa, o desapego vem em primeiro lugar, né? aí vem a paz, a gente sente aquela paz, aí vem aquela alegria, e quando você sente alegria, você flui. Você flui, você só quer manifestar o amor, não importa o que estão te falando, o que você está vendo, você só vai querer manifestar o amor, é só para isso que a gente veio, para amar. Amar, amar e amar. A gente vai parar de sair, a gente vai sair dessa competição, da dualidade, certo e errado, chega, acabou, Tá na hora da gente sair dessa ilusão toda, dessa cegueira, tira o véu dos olhos e você é somente amor, né? Então temos que fluir nessas águas que vão entrar aí essas movimentações de água para que a gente trabalhe isso no nosso coração, sair da racionalidade, enxergar, né, de definição, né? de julgamento, de querer compreender todas as coisas, enxergar, enxergar as pessoas amor, e sentir. Né? Chegou a hora de fora, sentir. Né? Sentir, é? exatamente, sentir, olhar, né, com esse amor incondicional de ver o outro como um ser espiritual mesmo, né? Não com com, ali com o personagem, Sim. com a máscara que ele usa, né? Porque, gente... É, que somos realmente todos um, né? Que somos todos um, exatamente, exatamente. E, e aceitar, né, assim, a, aceitar o outro, entender que dessas emoções, a dualidade que ela existe e tudo mais, mas que a gente precisa também ter, ter essa compaixão, né? Olhar, olhar além, né? Porque a gente está sempre muito no julgamento, né? Isso tem uma, muito sempre no, no julgamento, assim, né? Então, é a primeira coisa que a gente faz. Então, Saturno, Saturno em Peixes, fala sobre tudo isso. E, e sabe que também ele vai, ele vai fazer é, uma questão que vai ser muito é, dolorosa no sentido que tudo aquilo que é ilusão, tudo aquilo que é fantasia, tudo aquilo que é imaginação, ele vai pegar como se fossem os balãozinhos ali. A gente está criando fantasias na nossa cabeça, que, coisas que não são reais. Ele vai pegar e vai, e vai dizer, isso aqui não é real. Ah, mas pum, né? Por que, que não é real? Né? Porque você nunca foi capaz de olhar e ver a realidade, você criou uma fantasia. Então, ele, o que, que é? É a terra. Né? Ele vai pedir para a gente aterrar, então colocar os pés no chão. Então, aquilo que você deseja na sua vida, você está você, você fazendo, você está vivendo isso da sua mente ou você está fazendo possível para materializar isso, para tornar isso real? Então é muito essa, essa, trazer essa realidade né? para os nossos sonhos, para os nossos desejos. E assim, e é uma oportunidade maravilhosa, né? É uma oportunidade maravilhosa porque a gente vai poder é, materializar muita coisa que a gente vivia mais na mente. Assim, a gente vai poder se empoderar e, e materializar isso na nossa vida realmente, né? E, se, entender que a gente é hum. capaz que a gente está passando as crenças, as barreiras, tudo, e, e essa materialização, né, então, mas isso assim, da espiritualidade é incrível, né, porque realmente a gente vê esse boom, né, a gente vê esse, esse que teve, né, esse crescimento que teve, né, de uns 10 anos para cá. Esse é, que... só que tem uma coisa aí que eu gosto de dar uma ênfase, e quem me conhece sabe que a Kellen está aqui para desmistificar a espiritualidade. <risos> a Kellen, a rebeldia positiva do planeta Terra. As pessoas, sim, deu um boom na espiritualidade, só que deu um boom na ilusão e muitas pessoas viajando na maionese por aí. É, por e é isso tá? que tá. É isso o que a gente precisa agora abrir os olhos e para o sentir, parar de ir para a racionalidade aqui e para o sentir, filtrar o que realmente importa. Parar de complicar, parar de, de vir com um monte de, de informações aqui que só desinforma. E a gente tem que saber que espiritualidade é coerência espiritualidade é alegria, espiritualidade não tem nada a ver com sofrimento, igual muitas pessoas aí, deixam as pessoas presas em sofrimento, né, de, nossa, é, nossa eu não vou nem comentar isso agora, mas espiritualidade é coerência, é alegria, é amor, e a gente tem que focar somente nisso, então, assim, esse boom que deu na espiritualidade foi até um pouco que perigoso, porque as pessoas ali deram uma distraída, bem grande, então não está na hora agora de abrir os olhos e voltar para aquilo que realmente importa estamos aqui para amar, somente para amar, então vamos parar de complicar e simplificar as coisas né, não, então essa assim tem a conexão com a tem... espiritualidade dentro de nós sentir ela não vi... porque a gente está vivendo sempre. ela muito fora né, assim hum. maior muitas coisas, muito, está vivendo fora, então é você viver a espiritualidade em você dentro de você, sentir ela na sua vida, né? então ele vai cobrar isso da gente. Então, vive a espiritualidade não como como uma modinha, como um hobby, mas realmente encarna ela na sua vida, faz com que ela seja uma rotina na sua vida. Que uh, você quando passa a transformação, de você, você saiba que dentro de você tá essa força para você transformar e não buscar fora, né, fora de, de você. Então, é, é muito esse esse chamado mesmo. Que está em dificuldade com a também, né? Com esse, com esse se recolher, né? Dentro, olha dentro. É. Uhum. E assim, é o que, que a gente vê também uma tônica assim, do, do, do ano que a gente viveu também, né? Que as, as ilusões, né, decepções, por quê? Porque peixes tem na, na polaridade, todos os signos têm polaridade positiva, negativa, e peixes na, na polaridade positiva. Tem, né, tem uma, uma criatividade incrível, uma conexão espiritual muito grande, uma imaginação, mas na polaridade negativa, pode é, criar fantasias para se desassociar da realidade. Então, o que quer dizer? Que às vezes a realidade para a pessoa está muito dura, está muito difícil lidar com as dificuldades, com, com o dia a dia, aí a pessoa quer se desassociar, ela não quer viver aterrado do primeiro chakra, ela quer viver só aqui. Só a espiritualidade, só os, uhum. os três últimos chakras, os chakras superiores, né? Só ali, meditando, só. querendo fugir, querendo... E também não é... Não, não é... Ah, isso, isso foi muito legal você ter trazido. Muito legal. Porque as pessoas começam a entrar na, na espiritualidade e aí elas, nossa, viaja pra caramba. Fica só nos três chakras aqui de cima e esquece que é um ser humano. E aqui na Terra nós viemos ser ser humano. E para ser ser humano, a gente primeiro tem que aterrar. Não adianta você estar tá aqui na Terra e querer ficar só fazendo trabalhos espirituais, porque nós já somos espíritos, a Terra é espiritual, o Corpo é espiritual, e se nós estamos aqui na Terra como células da Terra, temos que primeiro fazer trabalho de Terra, <risos> temos que conhecer o Corpo, temos que conhecer cada célula, temos que aterrar, né? Para fazer a melhor espiritualidade é conhecer a si mesmo, conhecer a. Esse planetinha aqui, quando a gente conhece esse planeta, entendeu tudo como é que acontece dentro do seu corpo, aí sim você está pronto para conhecer o cosmos. Aí sim você está pronto para a espiritualidade pura. Por quê? Assim na Terra como nos céus. A hora que você se entender, a hora que você se conhecer, a hora que você trabalhar como um ser humano aqui, você vai compreender como funciona no cosmos. Então, por isso que eu tiro muito esse negócio das pessoas ir para o cosmos primeiro. Primeiro vem para a Terra. Vem fazer um trabalho terreno mesmo, de ser humano. Vem amar. Aprende a amar primeiro. Mas aprende a amar cada célula do seu corpo primeiro. Aprende a ter compaixão com as suas células. Né? E isso é, é o que importa. Tem uma pessoa aqui. É a Moni e Felipe ela tá falando que ela já tá há dois anos nessa transformação mas ela ainda não sabe ela não, ainda não encontrou a missão de vida dela então ela não sabe se aquilo que ela tá trabalhando é a missão de vida dela né uh, o que eu tenho para falar para você Moni? missão de vida é uma coisa trabalho é outra trabalho é aquilo que vai fazer você ganhar dinheiro, é aquilo que vai fazer você ser ativa aqui, fazendo as coisas, regrinhas do planeta Terra. Missão de vida é outra coisa. Missão de vida não tem nada a ver com o seu trabalho. <risos> missão de vida é o que você se torna, é aquilo que você é, é algo que vem de dentro do seu coração. Se você se torna a sua missão de vida... Você vai fazer o que você quiser de trabalho, encontrar com quem você quiser, ir para onde você quiser. Você sempre vai estar fazendo sua missão de vida. Missão de vida não tem nada a ver com trabalho. É isso que as pessoas confundem muito, muito com missão de vida. Agora, se você é essa, tá? coloca o peso na resposta de, ah, eu ainda não encontrei minha missão de vida. Ah, eu preciso mudar de emprego porque essa não é missão de vida. As pessoas estão muito, muito confusas. Então, entenda que missão de vida não é trabalho. Missão de vida é o que você é, o que você se torna, é aquele desejo da sua alma no que você veio fazer aqui. Por exemplo, a minha missão de vida é manifestar o amor através da alegria. Percebam só nos meus olhos, eu manifesto o amor através da alegria, desde que sou criança, ninguém consegue desligar a minha alegria. Aconteça o que acontecer. Então, assim, qualquer trabalho que eu for fazer, eu vou estar manifestando o amor através da alegria. Compreende? Por essa ser minha missão. Se eu for morar na China, eu vou estar manifestando amor através da alegria. Se eu for uma faxineira, eu vou estar manifestando amor através da alegria. Por quê? Porque eu vou ser a minha missão. Eu não preciso mudar de emprego para colocar a minha missão de vida em prática. Eu serei a minha missão. Então nós só temos que silenciar a mente, acalmar o coração para a gente descobrir qual é a nossa missão de vida. É muito clara a nossa missão de vida. É muito clara, basta... Tampar os ouvidos para as coisas externas, fechar os olhos para, para, para o que estão nos mostrando lá fora. E aí a gente vai conseguir, através do silêncio, essa sabedoria que nós temos de escutar o nosso coração, a nossa alma e saber qual é a nossa missão de vida. Eu claro que uma leitura de alma ajuda... Ajuda, né? É, uma, um mapa astrológico ajuda, numerologia ajuda, todas essas ferramentas estão aqui para ajudar, mas o que mais ajuda é o silenciar, E né? é, eu acredito também... Fala, amiga, assim, que você queria que falar? Tá muito, não, eu acredito que está muito ligado, assim, também, com a nossa missão de vida, é a gente ser quem a gente é, né? Quem a gente é, aquilo que a gente tem no nosso coração. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente tem muito claro isso, mas com as crenças, com os condicionamentos, com a sociedade, com a escola, com a família, a gente vai se afastando do nosso coração, daquilo que a gente queria fazer. Então, a nossa missão de vida é a gente ser feliz, ser quem a gente, quem a gente é, ter, ter a coragem de tirar tudo aquilo que não nos pertence e colocar esse eu no mundo. Né? Colocar esse eu no mundo. E, gente, isso requer coragem e requer trabalho interno, porque a gente vai ter que se desfazer de muitas das coisas que nos disseram que a gente era Que, não, que não, não tem sintonia com a gente Que a gente acreditou, né? Muitas verdades, muitas coisas que a gente tomou como verdade Então é um, é um se desfazer, né? Realmente, é um tirar as máscaras E, e ficar nu, né? Eu, eu sou quem eu sou de verdade Então o trabalho é esse É essa busca dentro de nós Quem é você? O que você gosta? O que, que te faz feliz? O que faz o seu coração vibrar? É, e, e muito simplesmente colocar isso para compartilhar tudo isso. E só isso, né, Kelrin, já já é já é tanta, né? Se todo, imagina se todo mundo, a frequência, como estaria a frequência do planeta se todas as pessoas conseguissem ser quem elas são, na essência. E automaticamente colocar isso no mundo, através de qualquer trabalho. Através, só a alegria que essa pessoa vai estar já iria... Contagiar muito, né? E muitas pessoas vibrando, sendo quem elas são, vibrando na frequência, se elevaria muito, né? A gente estaria numa, vivendo, na verdade, uma, uma outra realidade, né? Então, acho que isso tá, tá muito ligado com essa A também, NN, com certeza. A NN tá perguntando por que razão nos sentimos felizes fazendo um trabalho, atividade e não o outro? Porque não tem nada a ver, se você não tá feliz, não tem nada a ver com a sua programação cada um de nós somos um personagem programados para certas habilidades. Então, por exemplo, nunca me coloquem em uma área de tecnologia, de matemática, de física, não me coloquem, porque eu não tenho essa habilidade ligada no meu ser. Eu não fui programada para isso, eu fui, lig... eu fui programada para trabalhar com almas, com coração, com mente, com emoção. Eu não fui ligada para trabalhar com a física, com as exatas, né? Então, cada pessoa, ela... Ela foi programada para esse personagem, para fazer parte de um teatro, que é um cenário onde a gente vive, e ela tem umas habilidades. Então, se você tem as habilidades é, ligadas para exatas, não faça algo ligado à psicologia, que você não vai ficar feliz. Então, isso nós precisamos compreender e respeitar, né? É, isso não tem nada a ver com missão de vida. Trabalho não tem nada a ver com missão de vida. Simplesmente são as, as suas habilidades. E geralmente, as nossas habilidades, aos nossos dons, ajudam muito a gente a ser a nossa missão de vida. Sim. Ah, é tão engraçado. É tão engraçado as pessoas têm programado. tantas dúvidas. <risos> personagem programada? Sim. Porque nós temos uma alma e nós temos o nosso personagem. O personagem. É a extensão da alma. Nós somos a essência da nossa alma. E para que a nossa alma ela ascensione, ela precisa de um personagem vivendo em alguma dimensão, em algum planeta para se experienciar. E esse personagem, ele vem programadinho para aquela missão. Todos nós somos personagens aqui. Agora, o que, que você precisa desprogramar? Não é aquilo que te enviaram ser. Você precisa desprogramar as crenças que foram programadas aqui pelos seus pais. Pela escola, pela política e pela sociedade. Isso você precisa desprogramar. A sua essência que foi programada, não. Isso aí é você. E as pessoas são infelizes nessa vida porque não são a sua essência. Por quê? Porque acabam sendo produto de, de desejos dos outros. Por exemplo, os pais te programam para ser a maneira que eles gostariam que você fosse. A escola te programa te para programa ser a maneira que a sociedade quer que você seja. Então, quando eu falo desprogramar, eu estou falando desprogramar os programas que você recebeu aqui depois que você nasceu, e não a sua essência. A sua essência não precisa ser desprogramada, ela simplesmente é a plenitude. Pronto. Diga, amiga, que mais? Não, você estava falando dessa coisa de missão tudo, né? Então, a gente vai ter também um outro trânsito, que é Júpiter, né? Vai entrar em toro. E o que, que, o que, que vai ser, né? É, ele vai, vai ficar um ano. Então, ele vai ficar todo o ano de, de, 2000, de março de 2023 a maio, ali, mais ou menos, até 2024. E ele vai pedir para que a gente possa criar novas formas de ganhos, né? Então, assim, conectados com os nossos talentos. Então, vai ser um momento que a gente vai ter um chamado maior ainda da gente olhar é, para a nossa vida e a gente vai pensar de quais são as formas que eu posso criar de ter outros recursos que estejam mais conectados com aquilo que eu tenho de bom. Né? Porque aquilo que eu tenho, que eu tenho de habilidade e talentos é algo fácil, gente. Né? Então, claro que muitas pessoas se sentem inseguras, querem fazer uma transição de carreira, mas se sentem inseguras porque não querem deixar um trabalho mas uh, é, é essa transição, né? Esse ah, ok, então aliado com o que eu com o meu trabalho, eu vou fazer um curso para é, fazer para trabalhar com isso que eu gosto e aos pouquinhos, aos poucos, eu vou criando, trazendo essa, esse novo ganho para minha vida e vou fazendo a transição. Não sei se caiu, cai. Voltou. Voltou. voltou. Perfeito, voltou. Então aí você é, tá, tá, vai fazer tá, uma coisa tá, muito tá, engraçada aqui. Sim, porque está indo e voltando, está indo e voltando, né? Está indo e voltando. Mas, é, mas dá para continuar, né, gente? Vocês estão conseguindo compreender a mensagem, né? Estão conseguindo. Uhum. tá. Pode ah, continuar, amiga. Então tá ótimo. Então, assim, o é, um, um, um último assim, né, que eu queria trazer para vocês é um trânsito, né? Que vai ter Plutão, que vai ter um, um planeta, Plutão, transitando no signo de Aquário. Então, a gente é, ele, ele passou por 20 anos no signo de Capricórnio, e agora ele vai mudar para o signo de Aquário. E Aquário é o coletivo, né? E Plutão é o poder é a transformação. Então, quando a gente colocou ali, né, rasgando o véu, né, o véu da ilusão, o que, que representa isso? Representa que, através de todas essas transformações que estão vindo com a entrada desse planeta, que promove é, tanta regeneração, transformação, entrando no signo de aquário, que é a consciência, que é o futuro, que é o progresso... Nossa, representa assim, gente, muita mudança, muita mudança. A gente não tinha um trânsito desse há 240 anos. Então, quando um planeta, ele entra num signo, ele, ele faz ali Nossa. toda uma reforma, toda uma reforma. E quando a gente fala de aquário, a gente fala de reforma, de progresso. E Plutão é, é aquela energia é, que, que, que vem fazer uma mudança, mas uma mudança que não é... Um... É um, gente, ele vai ficar 20 anos em aquário. Então, a nossa sociedade, daqui 20 anos, a gente não vai reconhecer. A gente não vai reconhecer as mudanças que estão chegando, que, que vão chegar para nós como um todo. Isso a gente fala a nível social, político. O que, que Plutão está dizendo nesse, nesse signo? Está dizendo que não é nem direita e nem esquerda. A gente tem que criar, nesse momento, um novo modelo, um novo modelo de governar, um novo modelo social, um novo modelo político, um novo modelo cultural, a forma como é a distribuição de renda. E ele vai empoderar o coletivo. A gente vai tirar as vendas e vai começar a perceber que nós somos a força. Que o povo, que nós juntos podemos transformar tudo isso, toda, tudo isso como está agora, gente, vai quebrar esse sistema. Mas isso é uma mudança 20 anos, como estou dizendo, é um trânsito lento. Ele vai fazendo as reformas, mas a gente vai ver, a partir desse ano a gente já vai começar a ver revoluções, revoltas. Só que das pessoas mesmo, de indignação com o que está acontecendo, com o sistema político, com que, ele, com que eles façam o que eles querem. A gente, como povo, esqueceu da nossa força. A gente simplesmente obedece obedece. A gente vai com resgatar com esse nó do norte em ares o nosso poder pessoal. Com Júpiter em touro, a gente vai se conectar com os nossos talentos e a gente vai se empoderar para dizer assim: que mundo que a gente quer criar daqui para os nossos filhos o que que a gente quer ver daqui? a, da Mar... a Marcela disse assim eu tenho a força e eu completo xirra eu também, <risos> eu também. <risos> nós temos Ai. né todos nós temos essa força então assim eu fico tão assim eu fico muito empolgada de falar gente porque de verdade eu me, me, me arrepiei aqui falando sobre isso para vocês porque a gente já começa a ver essa, essa essa mudança. E por um outro lado, a sua área é tecnologia, né? E a tecnologia, de um outro lado, ela tá vindo, vai vindo, vai vindo com tudo. E o que que tá ligado com isso? Tá ligado o implante, tá ligado a realidade virtual. Pera aí, amiga, que eu não te escuto mais. Não me escuta mais? Parou? Não some não, amiga, não some não, não me deixa aqui sozinho, não vai para players. Ó. É. Espera, <risos> oh. não some, amiga. <risos> Ó, oh, ó, oh, tô, tô indo. <risos> Voltou? Voltou? Querem? <Karen>. Ei. <risos> Peraí! Aí, pera aí. Calma, amiga, não só me você não, tá? Peraí! aí. Não, olha, tá muito engraçado isso aqui. Ai, gente, a conexão realmente tá bem. Bem estranho aqui, não estão querendo que a gente passe a mensagem. Não, não saia daí, amiga, não suma, não suma. As pessoas aqui estão falando, Karen, não vai para a Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, só para dar um, um entre parênteses aqui, desde quarta-feira eu ainda não estou totalmente de volta, tá? Eu tô, estou tô tentando voltar para a realidade aqui de novo, porque o que aconteceu comigo lá foi muito forte na quarta-feira. Eu vou explicar tudo para vocês na, na semana que vem, mas eu ainda não voltei direito, eu estou meio que mais para lá do que para cá, porque o que eles fizeram comigo um pre, foi um preparo. Então, assim, uma pessoa até escreveu assim, nossa, que Karen está desconcentrada. Não é que eu estou desconcentrada, gente, é porque como a internet está com uma conexão muito baixa, eu preciso olhar dois computadores o tempo todo para eu perceber o que que tá acontecendo, tá? Então por isso que de vez em quando eu tenho que olhar para lá e para cá. Não tô desconcentrada não, tô aqui prestando atenção, mas o que eu posso dizer é que sim, minha energia tá totalmente diferente e vocês sentem. Se vocês estão aqui, vocês estão sentindo a minha energia que tá totalmente diferente, tá? Tá bem mais forte, bem mais forte e bem mais concentrada, bem mais concentrada. Desculpa, amiga, mas a gente não te entendeu nada do que você falou nas últimas palavras. Não entendeu aonde que aonde que vocês para aonde que vocês pararam? Aonde que pararam? Caramba, e agora? Não, não, não tem porque problema, eu tava fala falando... só as últimas coisas aí. Não, não, não. Porque eu tava falando, porque eu tava falando de Plutão, né? Plutão em Aquário, essa transformação, esse poder o quanto que uh, a gente vai se reconectar com esse poder de que todas essas mudanças tudo que A gente é muito assim, diz amém para tudo, né? para o poder, o governo, o político, o social. E a gente vai começar a olhar para a nossa força, que a gente pode criar uma nova realidade, que a gente pode criar um novo mundo. E que isso está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos a gente se reempoderar, né? da gente resgatar essa, essa força realmente. Porque quando a gente fala assim, eu falei até, não sei se vocês escutaram ou não, mas não é nem direita nem esquerda, é a gente criar um novo modelo um novo modelo, porque nem a direita, nem a esquerda, para a consciência que Aquário pede para nós, não é nem um lado nem o outro, não é disputa, é união, é criar um novo modelo que nos una. Que unificação, nos una né? Cada um com, a, com os... Hã? É a unificação que né que estão que é, é, pedindo da gente. Uhum. Sim, é isso mesmo. Tudo bem? Tá me escutando? <risos> alô, alô, chamando Sabrina. Não, tá... Volta, amiga. Nossa, nossa a, energia, a energia tá muito forte. A tá, energia tá, tá, tá muito tá mesmo, forte. Mas, mas é, o que tá acontecendo Deus, é que tá tendo magnetismo muito forte no planeta Terra nesse momento. Tá Sim, muito forte. A energia tá forte com... e... <risos> Bom, as pessoas que se conectam comigo estão sabendo estão sentindo a diferença, porque desde quarta-feira as pessoas que se conectam comigo falam que sentem um, um furacão, né? Tá, tá bem assim mesmo, tá? <risos> Mas fora isso, nós temos um magnetismo no planeta Terra agora bem forte, então a, a, toda a tecnologia, tudo tem que ver com comunicação, internet, tudo tá dando um pouquinho de pane, tá normal, tá gente? Então não se assustem. <risos> É, a Andreia está falando assim, que ela disse que eu estava desconcentrada, mas porque eu estava esfor me esforçando em estar aqui. Isso é verdade, Andrea, eu tô você está realmente me sentindo. Eu estou o dia inteiro tentando me concentrar em ficar presente aqui, aqui como Karen, porque os trabalhos que eu ando fazendo estão muito fortes lá do outro lado. Mas eles estão precisando, eu estou sendo muito convocada. Uh... querem <risos> agora que não conheci você agora. e seus parceiros que estou avançando no meu despertar, não vai agora eu não vou não, eu vou ficar, não se preocupe só que de vez em quando eles me levam porque tem que fazer umas, umas reprogramações no meu aí, DNA atualizações. só isso eu tive, é, eu, eu tive mais uma atualização na quarta-feira passada, deu um sumiço aqui bem bacana me levaram para uma realidade paralela bem, <risos> bem estranha que eu nunca tive e eu recebi uma nova reprogramação por isso que, que eu tô bem diferente, tá, gente? Com a minha energia. Tô me adaptando à nova energia de novo. É, deu um pico de 70, de 70 na ressonância Schumann, né? Tá bem forte, tá bem forte mesmo. Tá muito forte. Bom. É. Amiga, então, assim, a, a gente já falou todos os tópicos? Já falamos todos eles? escutou? <risos> alô, aqui, alô, Marciano, não, acho que aqui quem fala é da a terra, amiga, acho que não. Eu, acho que é, eu acho que não vamos conseguir mais, bom, a gente também conseguiu, uma, estamos uma hora, estamos uma, uma hora, vai fazer gente, live. olha, vou falar Mas uma coisa, tá eu, eu muito, coloquei né? uma bolha estamos aqui, muito. Tá. A gente conseguiu repassar a mensagem principal do ano de 2023 para vocês, tá? Era isso que a gente queria. Vamos focar nas energias que precisam ser trabalhadas em nós para que o nosso ano de 2023 seja um ano de muita leveza, de muita paz, de muito prazer e muito amor, tá? Essa mensagem a gente conseguiu passar. Então, <risos> vamos focar nisso agora, porque a, a internet realmente não está deixando a gente continuar com a live. Mas, Sabrina Não, estará tá agora dentro, com a gente né? sempre. Isso. Então, assim, Sabrina estará com a gente e estaremos sempre trazendo para vocês mensagens de conscientização com a ajuda dos astros, né? Com a energia do momento. Isso vai ajudar muito no dia a dia de vocês, tá? Para quem conhece, sabemos que a, essas lives com a Sabrina realmente transformam os nossos dias, traz mais leveza e mais... Conscientização, Amiga, foi muito bom te ter aqui, foi muito bom é, ter você de volta. Eu estava morrendo de saudade, todo mundo morrendo de saudade de você que te conhece. Os novos que estão aqui estão te conhecendo pela primeira vez. Bom, é uma pena que a internet está desse jeito, mas deu para sentir a energia, Uau. né, gente? Muito obrigada mesmo, amiga, pela sua volta. Seja bem-vinda. gratidão, gratidão, muita alegria estar aqui com você, estar aqui com todos vocês. E, assim, eu fico, assim, emocionada, assim, com todo esse, esse ano, assim, com todas essas mudanças, com tudo isso que está por vir. É incrível a gente poder se voltar para dentro de nós. Esse ano da lua vai vai sacalhar, vai fazer a gente olhar para nossa para nossa vida, para nossa criança, para nossa família. A gente vai vai sentir um chamado de olhar para dentro. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa. E eu estou tão feliz de estar aqui com você. tava com muita saudade, viu? gratidão, a gente vai, vai trazendo vai trazendo outras lives, até de constelação também, então, um super beijo eu também, no seu coração e no de todos, e gratidão gente, desculpem né, toda essa, essa energia aquariana de eletricidade gente, a aquário é isso, é, é eletricidade, é muita energia é muita energia <risos> A, a Renata está dizendo aqui para mim, está me dando uma bronca. Renata, eu vou, vou colocar a sua bronca na tela. A Sabrina estava falando e você interrompeu. Que chato. Nossa, minha querida, a única coisa que eu tenho para te falar é que a internet não está cooperando. Então, eu nem estou escutando o que a Sabrina está falando, tá? Não é que eu interrompo porque eu quero. <risos> eu jamais interrompo a minha amiga falar que, é que realmente quando a gente não escuta é difícil, mas... A muito Sabrina difícil, estava falando né? sobre a conscientização e a gente vai voltar com a Sabrina aqui para continuar esse assunto que é muito importante, tá? E sempre falamos sobre conscientização, Nessa, Vamos voltar para continuar um pouquinho com essa certeza. live, porque eu acho importante alguns, a, alguns tópicos que a gente tinha que falar e a gente não está conseguindo porque a internet não está cooperando, mas vamos voltar, tá, gente? Certeza, não, esse certeza. não é, é o fim, <risos> é o reinício não. da volta da Sabrina. É isso mesmo. Muito amiga, um beijo. beijo. Um beijo no seu coração. Eu amo coração você. Todos. Um ano abençoado, muito feliz maravilhoso para todos. Tá? Obrigada a todos Eu vocês. <risos> obrigada, amiga. Obrigada, amiga. Obrigada. Obrigada a todos Bem. vocês que estiveram conosco.